Sabemos que no CSGO a probabilidade de você abrir uma caixa e ganhar uma faca é de aproximadamente 0,3%. Sendo mais preciso com vocês, a chance de você dropar uma faca no CSGO é de exatamente 0,25575%. Ou seja menos que 0.3%. Isso é uma faca não stat-track, tá? Uma faca stat-track, ou seja, com um computador de kills, é de aproximadamente 0.03%. Porém, rapaziada, eu, com a minha experiência aí de mais de 5 anos no mundo das skins, posso garantir para vocês que essa probabilidade é muito relativa acredite ou não, a contas que tem um pouco mais de chance de dropar itens raros do que outras. Eu digo isso, rapaziada, por conta de toda a experiência e por todos os testes que eu já fiz. Eu tenho exemplos de pessoas com contas boas e com Contas não tão boas assim E o que eu posso dizer é que essa relatividade Ela é muito complexa, por exemplo No meu caso é muito difícil eu dropar uma faca E quando eu dropo, é uma faca ruim, tá ligado? Uma Safari Mesh, uma Blue Steel, uma Damasco Steel Já com luvas, eu tenho um pouco mais de sorte E sempre foi assim Caixa de luva, eu quase sempre ganho alguma coisa E alguma coisa boa Já ganhei luva aí de mais de 7 mil reais Faca não, com faca eu sou horrível Porém, eu tenho dois amigos que vocês conhecem Que já tem uma conta um pouco mais Interessante para desempacotar facas que é a Nazinha e o Chevy. Esses dois são incríveis, assim A Nazinha, por exemplo, na última operação Ela dropou quatro facas em quatro dias Foi bizarro Meu essa cara nada mais Hoje é responsável por formar quando o com fome Só que o por amor ai Cachorro, mas você não tem como provar isso Mano, realmente, eu não tenho como provar Mas eu tô falando pra vocês algo que eu realmente Acredito e algo que eu realmente venho estudando Assim, em 5 anos. É bizarro, é bizarro Qualquer pessoa do meio Envolvida nesse assunto de abertura de caixas Do CSGO vai falar a mesma coisa pra você Normalmente, quem não fala, quem não Acredita, é porque tem a conta valorizada Dropa bastante coisa, mas existe Confia no pai, eu já falo disso há dois anos Inclusive eu já fiz um vídeo pegando A conta de um amigo que tinha uma conta manipulada Eu abri 70 caixas e ganhei uma luva, enquanto na minha conta eu abri tipo mais de 400 e não ganhei nada. Já deixei de postar muito vídeo aqui no canal, rapaziada, abrindo mais de 500 caixas e não postei porque não ganhei absolutamente nada. E aí não tinha sentido postar. O vídeo de hoje é sobre um famoso streamer de CSGO, famoso na Rússia, não é conhecido aqui no Brasil. O nome dele é Delight. Ele tem 21 anos, nasceu no Cazaquistão, porém hoje mora na Rússia. E ele é uma das pessoas com a conta manipulada pela Valve. E o vídeo de hoje é para reforçar minha teoria mostrando o tanto de faca, o tanto de item raro que esse cara já dropou. E assim, até item raro souvenir ele consegue.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 Descrição O melhor site para você comprar e vender as suas skins de CSGO ah. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 337. Rapaziada, ó, já contextualizei tudo pra vocês. Vou pedir, óbvio, né? Se inscreva no canal, meu senhor bateu um milhão, enfim. Vocês estão ligados? Um milhão em 2023. Essa é a meta. Sobre o The Light, eu vou mostrar agora pra vocês cerca aí de 30 clips Eu vou me matar, eu vou me matar! Dele dropando facas no CSGO, Facas raras. Mano, dropando item raro. Item raro é esse item dourado aqui que aparece na roleta. E só pra vocês terem noção, se a cada caixa a chance de você dropar uma faca ou uma luva é de 0.25, logo, terá teoricamente você precisa abrir aí cerca de 390 caixas para ganhar pelo menos um item raro ele ganhou 30, só nesse compilado que eu vou mostrar Logo, se fosse que essa probabilidade das 390 caixas Ele precisaria abrir cerca de 11.700 Para abrir uma caixa, você precisa de uma chave O preço da chave hoje é de R$12,69 R$12,69 para 11.700 caixas Dá tá um total de R$148.473 Porém, eu garanto para vocês que ele abriu muito menos que isso Porque a conta dele é manipulada Mas vamos supor que esse é o máximo que ele gastou R$148.000 Com o que ele ganhou? Será que pagou esse valor? No final do vídeo, falando sobre isso. Estou aí. Ei, tu te usou. Eu sou de onde eu te dou coisão. Fazer, Rubi, Factory New, Float 0.02, 2 mil dólares. Isso só pra começar. Banana? Foi preso aliminiano. Yeah! <laughs> Sim, duas M9s Doppler, ambas phase 4, cada uma aí custando 750 dólares, juntas 1.500 dólares, mas teve phase 2 também. Até que é Quê coisa. No 7 mais 7 dólares. Que isso? é E também teve gama Doppler, no caso, com o melhor pattern depois da Emerald. <mulho> <tô com> <mulho> <mulho> Уа! Король! What the fuck? Oh, Не что у тебя на экране миллион баннеров ради uh, денег. Что? Я не хочу смотреть. Я не хочу смотреть. Я не хочу смотреть. смотреть. Это миры делятся так: Наруто, One Piece, Fairy Tail. Вот три легенды. Спи! Та-да! красный. Пахуй! Até no contrato de troca o cara tem sorte. Mas o contrato de troca é fácil Ele tinha 30% de chance Tá bom, fechou E nesse pacote de lembrando Que a chance de dropar a souvenira da WP Desert Hydra É menor que você dropar uma faca 27... <risos> Que esse cara tem sorte E assim São clipes de um ano pra cá Só que lembra daquilo Que eu falei no começo do vídeo Que normalmente Quem dropa muita faca rara Não tem tanta sorte assim Com as luvas e vice-versa Então Ele dropa muita luva Só que pode notar Toda a luva que ele dropa Não é tão legal assim Em comparação com as facas Que ele dropa Doppler Gama Doppler Tudo com fase legal Fase 2, fase 4 A Felipe Rubi Já com luva Ele não tem tanta sorte Tu não que isso é Капсулы, наклейки с токолем расод. Этого, кстати. Чего? Видели красное пролетело, Гандон. Охренеть, два дигла пролетело, три дегла пролетело, две фери. Аааааа! Это она! Это она! Это вот эта футболка! Это вот эта футболка! Это я! Это вот это! вловымени. В смысле, в смысле, девочку, у меня мальчик. я только посвернулся. Бля. Немного подошвыды. Это так. И голова кружилась. Ну куда? О! Я голову шумах. У меня такие Você, você, é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Qual a sua opinião sobre esse assunto? Se você acredita nessa parada, eu te garanto, mano. De verdade, rapaziada. Não é xismo. eu tenho certeza. Eu garanto pra vocês. Essa parada é real. Se você discorda, é porque provavelmente ou você não abre caixa, ou você é um dos caras que tem a conta valorizada. Mano, quantas histórias vocês já não escutaram do cara que na primeira caixa que ele abriu na conta... Tome, item bom. Tô ligado o Predado Costa Gold? Eu conheço ele, ele joga CS. Na primeira caixa que ele abriu, ele dropou uma faca cara, eu acho que foi uma Skeleton. Numa operação também, então, ele dropou uma K47 Gold Erasmus. Mano, essas contas existem. E infelizmente a minha não é uma delas. Enfim, galera, tamo junto. Valeu. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu, Rin, vou ficando por aqui. Até um próximo vídeo no canal Cachorro 337. Falhão!